O Ificast CPV é um podcast voltado à produção de conteúdo digital para a comunidade do IFSP Campus Capivari. O projeto conta com seis produções, sendo quatro delas episódios para o podcast e dois vídeos de divulgação. O IFICAT CPV está relacionado com o um projeto de ensino incrementado nas aulas de português da professora Erika Maia Tavira Grande. Esse projeto se baseia na aprendizagem baseada em desafio, em inglês, Challenge Based Learning. Nessa atividade de ensino, os grupos de alunos escolheram problemas enfrentados pela nossa comunidade para serem estudados e analisados através de pesquisas e consultas órgãos públicos, buscando diferentes alternativas para amenizá-los ou resolvê-los. O objetivo do IFICAT CPV é expor aos estudantes e a toda a comunidade do IFSP Campos Capivari os problemas relacionados ao nosso município, visando amenizá-los ou até mesmo resolvê-los através da mobilização pública, proporcionando assim maior qualidade de vida a todos os jovens da nossa comunidade e também trazendo maior protagonismo. O IFICAT CPV ele vai na analisar os resultados obtidos através de diversas pesquisas por meio do Projeto CBL, que foi realizado pelos discentes dos segundos anos de informática e química na produção do podcast. Por meio de entrevistas, enquetes de debates, um relato obtido por meio da comunidade, além do entretenimento que irá ser realizado durante as produções do podcast. Além de alcançar os objetivos descritos, nós queremos e estamos trabalhando para que o Ifcast vá além da divulgação somente dos projetos. Nós queremos que seja algo divertido, que haja interação com vocês, ouvintes, e que também haja uma inspiração para que a gente consiga levar conhecimento necessário para vocês, não somente do nosso campus do IFSP Capari, mas também de outros campos, através da arte, da música e da literatura.